uma fita uma que vai ficar para o futuro. Eu nunca pensei que tivesse a oportunidade de falar para o futuro. Acho que é uma pretensão muito grande. Mas, em todo caso, como você está abrindo essa porta, eu vou falar para o futuro. Né? Acredito que esta gente do futuro será tão superior a nós. Terá tantas possibilidades maiores diante dela. E esta gente do futuro dispensaria qualquer palavra de estímulo de nossa parte. Eu quero apenas saudar nesses elementos do futuro, nesses homens maravilhosos de amanhã, nessa, nessas criaturas que irão povoar não só o nosso país, o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, mas que irão povoar todos os países do mundo. Quero saudar neles a aurora do novo mundo que está raiando na Terra. E quem sabe, Rizine, nós teremos a esperança de estar também presente nessa humanidade nova. Muito bem amigos do Canal do Bem, nós estamos aqui com Heloísa Pires e este filme obviamente mexe com todos os sentimentos, com todas as emoções. Herculano Pires, um convite para o futuro. Fala um pouquinho para nós o que esse filme traz para o movimento espírita, né? que ele pode fazer por nós, Heloísa? Eu acho muito importante a posição de Herculano na defesa de Kardec e na compreensão de papel de Jesus na nossa transformação. Herculano nunca se posicionou como a estrela, a luz ele sempre disse que Kardec era maior que ele, que não há possibilidade de alguém ter a pretensão de modificar Kardec e através dos seus livros faz um trabalho belíssimo na ressurreição dos ensinamentos de Jesus e de Kardec, iluminados por sua formação de filósofo, mestre em filosofia pela USP e um dos fundadores da Universidade de Filosofia de Araraquara Mas sobretudo o homem de bem do Evangelho Bom marido, bom pai, bom esposo Autoridade moral Para falar sobre o grande mestre de Lyon E sobre o modelo de homem ideal Jesus de Nazaré Você tem várias palestras, Heloisa Eu já assisti algumas, tive o privilégio de acompanhar o privilégio Aonde? é meu <risos> Não, é nosso. Onde você fala a respeito dessa convivência com Herculano, com filha, né? você acabou de dizer, era um bom pai. Né? Mas, sobretudo, né? o estudioso. O estudioso, o pensador. Eu estava relendo hoje, eu leio sempre, adoro os livros de Herculano, mas estava relendo hoje, a Evolução Espiritual do, do Ser. E ele coloca também a colocação materialista, a superioridade do Espiritismo, a necessidade de refletirmos sobre a transformação. Devemos nos transformar num indivíduo novo, sem vaidade, sem egoísmo, entendendo que somos um pontinho ainda escuro no universo iluminado, com irmãos mais velhos, com planetas maravilhosos. No século 21 está na hora de amadurecermos. E este é o sentido da vida, diz Herculano, num livro lindo. Esta é a finalidade da vida, a aprendizagem. Somos deuses e luzes quando damos as mãos na construção de um mundo melhor. Separados, egoístas, mergulhados em nós mesmos, olhando o próprio umbigo, diz Herculano, somos muito necessitados. É necessário crescer. Esse livro é um verdadeiro tratado de filosofia, né? Todo o trabalho de Herculano é sobre a filosofia existencialista, espiritualista e espírita. O estudo do ser à luz do espiritismo. E a superexistência, a interexistência, porque não temos só uma vida, que bom. Temos várias encarnações, um colar de pérolas, como dizia Buda, o querido Mestre, enviado por Jesus. Eloísa, você é, está com um programa de web, né? conta para nós como é que é essa experiência. Não, não, eu não, é, é a fundação que faz os programas, na minha geração eu ainda não me atualizei e sou um pouco lenta, eu tenho um programa na rádio Boa Nova, que eu gosto muito, adoro o pessoal da Boa Nova, um trabalho belíssimo que eles fazem, é quarta-feira, 13... 30 da, toda quarta-feira Eu gravo e também vou ao vivo Amanhã, por exemplo, eu vou Mas não, também nós não precisamos fazer tudo O trabalho tem que ser em equipe Eu brinco, eu não posso ser arroz e festa Por exemplo, a parte da editora está com o Molina O Herculaninho e a Helena, minha irmã eu fiquei empurrada pelas circunstâncias, através dos convites, com a parte das palestras. Dividimos tudo, tem o site da Paideia, que eu nem sei quem toma conta, porque o Molino, o Herculaninho e minha irmã Helena são muito eficientes no que fazem. Mas na parte de vídeo, a Versátil e o Oceano, está trabalhando com você, né? Adoro o Oceano, o Oceano é um encanto, e sou sempre convidada pela Nena Galvez, vários programas com a Nene, agora a Nene é sábado à noite, às 10h30, 11h, e a Silvia Puglia, tem um na FESP, ela sempre me convida, sexta-feira ao meio-dia. E os programas da transição que se repetem, pararam, por falta de verba, mas continuam se repetindo. Esse ainda é um problema no movimento espírita, né? a falta de verba, de apoio, tantos empresários espíritas, tantas pessoas que têm né, poder de decisão e ainda não entenderam a necessidade de investir no estudo, na educação, na divulgação da doutrina espírita. O pai tem um artigo lindo que ele apresentou no Congresso de Salvador, se não me engano, de jornalistas, e é por uma tomada de consciência. E ele diz, tão importante quanto a assistência ao que sofre, existe o que sofre por falta de conhecimento. É então devemos fazer chá para divulgação, para publicação de livros, almoços com esse fim, porque a divulgação é o alimento da alma, Sim. é o cobertor do espírito. É necessário entendermos a importância da divulgação. É, e eu vou puxar a sardinha para minha brasa agora, né? <risos> Ou a brasa para minha sardinha. É a questão da arte. né? Eu, enquanto ator, enquanto cantor, enquanto... né? É, é importante a gente valorizar a arte. O que falta na Terra é a sensibilidade. Eu é respeito ao próximo. E a arte desenvolve a sensibilidade. A minha filha mais velha, ela é advogada, trabalha no Tribunal do Trabalho, mas ela diz: Mãe, eu preciso sempre me dedicar à arte. Fez Pan-Americana, faz escultura. A arte, a literatura, a poesia, pinturas é o que nos nutre. Sem a arte, o mundo fica seco, fica árido. Tanto que na pré-história o, o, o homem de Nandertal, né, o homo Sapiens já fazia pintura, já tinha música, já tinha dança, já tinha tudo, porque é a necessidade humana, né? E o teatro, ele permite uma terapia. Vive-se as emoções que se desgastam através do artista. O bom artista é um terapeuta. E quando o espírito é entender o valor que a arte tem para divulgar, para difundir, para ajudar, a acalmar aquela sensação de vazio, né? As escolas, antigamente havia, pelo menos, aula de filosofia, de religião e desenho. Tiraram tudo. O resultado, indivíduos secos, tristes, depressivos e drogados. Heloísa, é. obrigado pela pela companhia, pela pelo bate-papo aqui. E fica aí o convite para você, né, conhecer esse trabalho maravilhoso do Herculano, né? Esse livro, esse filme em breve estará disponível através da Versátil. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Heloísa. Obrigada, querido. Eu fui iluminando o mundo com arte. Música Pode deixar que de eu vou fazer artigo, isso. Respeitamos. Hoje eu vi até esses de televisão. Estava aquele esqueci o nome dele. Um que tem cabelo branco, que faz papel de galã, ele é do norte. Mas de uma humildade, eu fiquei encantada. Eu falei, mas o verdadeiro artista tem que ser é humilde isso, É verdade. Porque ele estabelece. Principalmente o... aquele que vai divulgar a doutrina espírita. Nossa, porque é a mensagem que está à nossa frente, não somos nós, não é o nosso ego. Se não absorveu, está perdido. <risos> Obrigado, Heloísa. Que... E é um prazer, né? A gente sabe como existe. É Há coincidências né? E o filme estrear na mostra Numa biblioteca né? Com certeza o Herculano está muito feliz né? Estar aqui junto com os livros Com a cultura Com tudo aquilo que ele tanto amava né? E eu gostaria né, de chamar uh, Aqui no palco uh, O Antônio Carlos Molina E o Herculano Ferraz E esse diretor executivo Da fundação Maria Cristina Herculano Pires Para também poderem a, dar a sua palavra, desse trabalho da fundação e a Pátina Noia, né, a esposa do cineasta Edson Aldi, que nos deixou, né, está no plano espiritual, que então, eu tive o prazer de gente conviver durante alguns anos trabalhando na Versace, alguns projetos. Então, dou a palavra a eles muito obrigado. A fundação, o Herculano Pires tem uma grande satisfação de apresentar ao público em estreia, o Herculano Pires, né, um como o para o futuro. É, foi um trabalho de dois anos praticamente e o Edson teve um papel fundamental como cineasta, roteirista, editor em, ao ser completo e é, mergulhou profundamente na obra Bertolano, estudou a obra Bertolano, selecionou é, trechos da obra Bertolano que vocês verão aqui, completou o trabalho mais ou menos no final de julho, que veio aparecer em agosto. Com um o trabalho, com um Contrix, tenho certeza que é a missão. Então, Todas as esferas da Beleza e desejamos ao Edson, o plano é um individual e também a todos que colaboraram na produção desse filme e particularmente a, a Bartman, que é um, a pessoa dela um homenagear o Edson. Então, espero que aprecie. Eu só queria agradecer só um segundinho o é, nome do é Edson, dos amigos e das professoras que sempre acreditaram no trabalho dele. Eu posso dizer que eu fui testemunha desse trabalho. Trabalho que ele fez com muito cuidado, com muita minúcia, muita pesquisa e muito coração. Muito obrigado. Em nome do amigos do Canal do Bem, nós estamos aqui com o Herculaninho, como é conhecido carinhosamente no meio né? é um dos gestores da fundação Herculano Pires né? acabamos de assistir o, o documentário produzido pelo Edson Audi, trabalho fantástico, maravilhoso, mas eu queria Herculaninho que você falasse um pouquinho a respeito desse trabalho de fôlego da fundação de preservação e de divulgação desse material, dessa obra fantástica do Herculano Pires Bem né? Meu... A, a fundação foi uma ideia do Antônio Carlos Molina, né? e até alguns familiares no, nós falavam, Pô, não precisa fazer uma fundação, faça algo mais simples, mas eles dizem, não, vamos fazer uma fundação juridicamente criada e tudo mais. E o objetivo principal, lógico, foi conseguir reunir o máximo de material que ainda estava salvo, porque quando a fundação foi criada, o, o meu pai já havia ido para o mundo espiritual há mais de 20 anos, então muita coisa deve ter se perdido nessa história, principalmente que na casa dele foram dormir no quarto que ele era o escritório dele, três netos deles pequenos, quer dizer que então deve ter perdido muita coisa. Então a luta rápida foi tentar unir isso, até foi tentar unir fora da fundação, fora da casa dele, que não era ainda a fundação, para conservar o material. E também as obras que já estavam sendo editadas, algumas estavam sendo editadas em outras editoras e nós trouxemos para a nossa editora, para ser editada, que é a editora ideia que ele havia fundado na época da briga por causa da adulteração do Evangelho com a federação, que como a federação era uma pessoa física, vários seus amigos sumiram de casa, várias portas se fecharam, serviu para se conhecer né? as pessoas. Então, ele aí, para que não parasse o trabalho dele de divulgação, ele criou a Editora Paideia. Então, a Fundação se uniu à Editora Paideia e o trabalho maior é, então, de manter a obra, que seriam as obras, os livros, as obras literárias. Além disso, nós tínhamos aí o programa que ele fez durante quatro anos na Rádio Mulher, que também estava praticamente encostado. Molina localizou por meio do próprio programa uma rádio que, se eu não me engano, não me lembro agora, se é em Minas, se é em Espírito Santo, recebia uma cópia do programa em fita, da Rádio Mulher, e tinha que devolver a fita para eles novamente. Então o que, que ele fazia? Em vez dele copiar, ele mandava uma nova e guardava. E no fim ele doou para nós, Todas beleza, essas fitas, então conseguimos... Isso rec... guardado hoje. Já está até sendo jogado no site da Fundação, né? E que com isso recuperamos quase todos os programas. Existem alguns que eles não tinham lá guardado, porque não era a intenção deles, tanto isso. Então, o é um seu objetivo... E, e tudo que se refere ao que Herculano fez, a Fundação procura uma forma de tentar destacar. Com esse filme, por exemplo... A ideia é fundamental qualquer. Temos novas gerações. meu pai faleceu em 79. Então eu já tem umas duas ou três gerações de espíritas que não tiveram chance nenhuma de conhecê-lo, de ouvir nada mais. Então nós esperamos que com, e, com essa obra consigam esses espíritas receberem uma visão melhor do pensamento de Herculano Pires, da forma dele encarar, defender e divulgar o espiritismo. E isso contribuir para que o serviço que ele sempre fez de proteger a pureza de Kardec tenha uma sequência normal, mesmo sem a sua presença, mas com a criação de novos espíritos. Como nós vimos ali, o Sérgio Aleixo confessou que ele era dessa nova geração e que através da obra de Herculano ele realmente entendeu a pureza de Kardec e ele hoje luta. Então é isso que é o trabalho fundamental da fundação. Eu parabenizo o trabalho de vocês, realmente o trabalho do Herculano precisa ser conhecido, é né? um trabalho maravilhoso de descoberta de Kardec, de entendimento de Kardec né? e Encontrem nós também esse apoio, estamos à disposição sempre que precisarem, tá? a Fundação, a Pai ideia que a gente quer ajudar porque precisa. Parabéns pelo trabalho. Agradeço e realmente, sem contarmos com a imprensa espírita, na mídia espírita em geral, nosso trabalho fica um pouco reduzido, né? Precisamos do apoio seus para a gente conseguir manter esse embalo que nós pretendemos. Agradeço a atenção sua. Obrigado, Ecolaninho. Amigos do Canal do Bem, nós estamos aqui com Dora Encontre, que é uma das grandes estudiosas né, da pedagogia, da filosofia espírita, e que contribuiu bastante para este filme, este documentário. Né. É, Herculano Pires ainda é esse grande desconhecido, Dora? É, esse grande desconhecido como Kardec. Eu falo no filme, inclusive, Kardec ainda é desconhecido e Herculano, um dos seus maiores apóstolos ou discípulos, continuadores, é também desconhecido. Mas eu tive um grande orgulho e, e emoção de participar desse filme, porque além de considerar o Herculano esse grande intelectual, ele exerceu uma influência muito grande na minha vida, né, eu convivi na casa dele desde criança, então eu devo muito do meu trabalho que eu faço hoje no Espiritismo, é a inspiração que eu tive na convivência com o Herculano. Uh, o Herculano tem muito trabalho para ser descoberto, garimpado, pesquisado, né? e ele praticamente é, é, é, criou uma geração de pesquisadores, de estudiosos, que também está começando a ir embora. Né? Será que isso não vai ser renovado, não, vai sim, porque inclusive existem muitos jovens hoje é, que estão na universidade, estão interessados em fazer pesquisa sobre o Espiritismo, tem muitos mestrados, muitos muito doutorados saindo aí em várias universidades, eu mesma participo de várias bancas é, em que pessoas estão pesquisando, mas ainda está faltando um trabalho acadêmico bom sobre Herculano Pires, ainda não há nenhum mestrado, nenhum doutorado especificamente sobre Herculano Pires, precisamos, Evidenciar isso. Como é que tá o, o curso de pedagogia que você idealizou, né? Que está aí trabalhando com dificuldade. Eu vejo na internet né, os seus convites, né? E, e eu sei que não é fácil. É, não é fácil, porque nós, nós temos um curso de pós-graduação de pedagogia espírita, nós estamos na 11ª turma, já temos há 10 anos esse curso, e a gente enfrenta muita dificuldade financeira, de apoio, porque os espíritas muitas vezes não compreendem o projeto, porque ainda acham que o espiritismo só tem que fazer assistencialismo, ou quando oferece algum produto cultural tem que ser de graça, mas a gente tem que trabalhar por esse produto, que é o que se oferece de graça no movimento espírita, que se deve se oferecer, é de unidade, é assistência espiritual é consolo espiritual o que você doa, é, exatamente agora, agora, agora se você vai vender um livro tem que ser vendido, se você vai fazer um curso tem que pagar o aluguel do local Então, e essas coisas a gente enfrenta esse tipo de preconceito mas é eu estou muito satisfeita até agora com o com que nós já produzimos, é, há mais de 300 alunos que já passaram pelo curso de Pedagogia Espírita, há mais de 70 monografias que já foram feitas nesse curso, que são tantos desdobramentos da Pedagogia Espírita, e agora nós estamos com o um projeto há um ano da Universidade Livre Pampédia. Né? que é um projeto de uma universidade livre, inspirada na pedagogia espírita. Então tem muita a presença do Herculano nessas ideias todas que nós estamos trabalhando. Vamos ter uma cadeira, Herculano Pires? Não, Herculano Pires é um dos nossos patronos, digamos assim, tá bom? Parabéns, Dora! Belo trabalho, né? Você estava na Uni Santana, em Santos, né? Agora está aqui em São Paulo? Não, a Universidade Livre Pampédia está funcionando em Bragança Paulista, mas também nós temos muita coisa virtual, né? É universidadelivrepampéria.com.br, tá bom? Muito obrigada. Obrigado você, Adora, parabéns. Nós estamos aqui ao lado da presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Júnior Aneso Oliveira, que também participou do filme, colaborou aí na produção né, deste, desta obra que do Edson Aldi, né, falando sobre o Herculano. O que é o Herculano para você, Júlia? Olha, Herculano foi um grande exemplo que eu tive na minha vida. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu vi como os seus livros eram livros muito importantes para minha vida. Literatura para o meu conhecimento Mas o Herculano Quando ele escrevia no jornal no, no diário de São Paulo Se não me engano Esse era o diário E ele usava o pseudônimo de Saulo Eu morava no interior do estado de São Paulo Eu lia os poemas As crônicas do Saulo Sem saber que era Herculano Aliás eu nem sabia quem era Herculano Nessa época Eu era quase uma criança ainda Era muito jovem e eu recortava todos os, os artigos dele do jornal. E eu colo, colava no caderno para eu poder é, ler na hora que eu tinha um tempinho. E gostava muito, inclusive, porque tinha, era uma literatura com viés espírita. Mas eu não era espírita nessa época, eu nem conhecia o espiritismo. E aí, quando eu cheguei em São Paulo já para fazer a faculdade e tomei conhecimento da doutrina espírita, procurei estudar, fui para a federação para fazer os cursos e tudo mais, então aí a partir disso é que eu descobri o Herculano e vinha saber posteriormente que aqueles recortes que eu guardava e que eu lia e meditava em cima daquele recorde, era do Saulo, que era o pseudônimo do Herculano Pires. Então, eu tenho aí, desde muito jovem, esta lembrança, ou talvez essa ligação espiritual, talvez, se é que eu posso pretensamente dizer, numa ligação espiritual, mas pelo menos uma admiração muito grande pelas suas ideias, né? Eram ideias que me cativavam muito. Eu lia também, naturalmente, outros poetas, outros cronistas e gostava muito de, do, dos antigos é, filósofos, né? Eu gostava muito de estudar os, os filósofos também. Então, e o Herculano era alguém que ainda estava vivo, encarnado escrevendo aquelas coisas maravilhosas no, no jornal. Bom... Quando eu me tornei espírita, li os livros de Kardec, evidentemente, conheci os livros do Chico e acho que o terceiro autor que eu comecei a ler foi Herculano. E na ocasião, muitas vezes eu ouvia, lia o Herculano, assim, quase que ouvindo o Herculano, eu pensava: Nossa, o Herculano é muito bravo. Às vezes eu, <risos> às vezes eu tinha esse Talvez pela minha imaturidade. Era sua forma de ver. Né? Era, por de causa ler. da minha imaturidade e também porque, naturalmente, eu vim de, um, de uma outra ideologia, cultural, de uma outra né? formação cultural. E aquilo, às vezes, eu achava-se um pouco forte. Mas hoje eu vejo que fazia parte de uma época, Herculano foi realmente o melhor metro que mediu Kardec, conforme diz o Emmanuel. É, é, ler Kardec para entender Jesus, ler Herculano Pires para entender Kardec. Né? Eu acho que é uma frase bacana. Mas tem mais coisas né, ligadas a, a Herculano e a Uzi, né? Ele esteve, participou do Instituto de Educação Espírita aqui da Uzi, né? Conta um pouquinho dessa história para nós, Júlia. Olha, o Herculano foi um grande fomentador do trabalho de unificação no estado de São Paulo. Ele participou ativamente desde o congresso, o Primeiro Congresso Paulista, que aconteceu em Marília, no interior do estado de São Paulo, já tinha o Herculano envolvido e à frente desse congresso. Depois, quando a USE foi instituída, formalizada no, no primeiro congresso estadual em 1947, Herculano estava na comissão organizadora, o Herculano foi o relator, e teve uma atuação muito grande, ele também participou das primeiras diretorias da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. E ele foi também o diretor de educação. Né? tanto que o Departamento de Educação é que fez o esforço para construir aquela sede, que era a antiga sede do Instituto Espírita de Educação, né? mais conhecido como IEE, e ali funcionava também a escola Hilário Ribeiro, que era uma escola, é, com uma, era uma escola normal, com currículo normal de uma escola, porém com uma pedagogia espírita aplicada. Era um campo de aplicação da pedagogia espírita. Era uma coisa sim, que lamentamos muito, porque a escola não conseguiu sobreviver, né, por diversos motivos, mas foi um grande embrião da pedagogia espírita, da aplicação da pedagogia, do espiritismo, da filosofia espírita, da educação espírita, é, deixada ali, começada, né, é uma iniciativa do Herculano Pires. Obrigado, Júlia. Um grande abraço para você. Muito obrigada. Um abraço para você também. E você também.